Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um ano a Savoy Responde. Eu espero que vocês estejam curtindo o canal. É, por favor, divulguem, dê uns likezinhos aí, compartilhem. Eu estou recebendo muitas perguntas e eu gostaria muito de responder a sua. Vamos lá, então, ouvir de quem é a pergunta hoje. A pergunta da Elisa é, qual a diferença entre neutralização e camuflagem? Opa! Confusão geral aí, né? É, eu recebo muitos alunos é, no meu curso de despigmentação, que eu chamo de nova face, onde a gente reconstrói é, um trabalho mal feito fazendo a despigmentação, neutralização e camuflagem, eu percebo essa confusão. Neutralização é quando eu vou consertar a cor, e camuflagem é onde eu tento esconder o erro, tá? É, são duas coisas totalmente diferentes, que em uma eu entro com a cor que falta naquela sobrancelha de tom errado, e na outra eu entro com um tonzinho cor de pele para tentar esconder é, esse procedimento errado, um cantinho que caiu quando eu quero subir um, um lado da sobrancelha, o final, enfim... Camuflar é esconder, tá bom? Espero ter ajudado você, Elisa.